Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 91, Salmo 1, Salmo 129, Salmo 137, Salmo 96, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Assim, permanecem agora estes três e a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 verso 13. Existem três coisas essenciais, de que todos precisamos, o fé, esperança e amor. A fé nos salva e nos garante da vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. E o amor transforma tudo o que fazemos. Salmo 129 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sucos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que atos feixes enche o seu braço. Nem tão poucos que passam dizem, da bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmos 137 Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, me descobrirá, descobrirá até aos seus alicerces. Ah!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 porque vem a julgar a terra, ou julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.